Saba tudo, boy. Avalu maluco, que te fita no... Shé! Dois, um, não é canasta também. Só uma caca, tá, babanã, na cinco milhares. É, vai matar. Sopo, saba tudo, boy. Avalu maluco, que te fita é. Dois, um, não é canasta também.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 Bem perto, se me tu, deve te ajudar, mata o sabatum, que me misturaram. Bem perto, se te chama. Tu bom, se toma. toma. que se toma, toma, toma, toma. que se toma. Me despedi-te então toma. Me despedi-te que se toma. Toma, toma, Cheia, olha, toma, Vou matar sacira, sou maluco não presto, toma, eu tô pronto a matar Cunha sou guiguim, toma. toma, vou me matar só nas calmas Vou matar devagar, vou matar só nas calmas Vou me matar devagar, toma, me matar tudo que eu falar falam tu Tudo, tudo. tudo. É tudo. que eu falar falam tu Tudo que eu falar falam tu Tudo que eu falar tu Tu é melhor e fechar a boca. Tem por rep vou fazer o de momento. Onde peito, mas animador Tu me tu me subir Voy a le Prado. Toma! É que eu mato Quira Quira o toque? Da cama. o toque? Toma! DJ! Sou o King pra dá tá passar o Gigi! Sou do casal da gel! Toma! Tomas. Vai lhe matar, vou matar! Toma! Vai lhe matar, assassinar! Por okay. brinca, toma tá! Toma! Tomas. Vou lhe matar, toma tá! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Ah, ah, tá fui a tá tá bonito Vamos lá como é que Olha o Peru, aí Toma, Toma,